A Corteva anunciou nesta quarta-feira, 12 de março, uma parceria com o Cubo Itaú, com o objetivo de trazer soluções inovadoras para o agronegócio. A empresa é a primeira a integrar o Cubo do setor do agronegócio e neste primeiro momento vem com três desafios. Acesso ao crédito, utilização de barter e capacitação de pequenos agricultores. Música Foco a seleção de três problemas de impacto para o agronegócio que a gente vai focar em, em trabalhar aqui para buscar colaboração e possíveis soluções. Que uma delas é, é levar a tecnologia de forma mais estruturada e rápida para pequenos produtores. Nós inovamos, criamos soluções é, não para médio e grandes produtores, criamos para todos. Música hoje muito feliz de anunciar essa parceria com a Corteva porque de 15 setores passamos a cobrir 16 e nesse caso um setor muito muito uh, específico e que eu valorizo muito que é o setor de agronegócio no Brasil assim a uh, hoje para mim é um marco super importante porque a gente conecta dois setores que dão um orgulho para o Brasil no meio a tantas notícias ruins que a gente vê nos últimos anos né <música> A gente procura contar com esse ambiente né diverso que o que o cubo oferece com diversas startups fintechs e conexões né de diferentes perfis para buscar soluções inovadoras para nos ajudar nessa transformação e acelerar é, a busca e a introdução dessas tecnologias para o nosso negócio aqui no brasil